Você tem dificuldade em tirar foto sozinho? E se você tem dificuldade, gostaria de fazer aquelas fotos Tumblr que a gente vê por aí no quarto, que parece que as pessoas são ricas e estão em umas mansões assim, que são imediatas. Aquelas imajinadas. casas que, tipo, nem a gente tem. Exatamente. É que a gente quer ter, né, gente? Eu vou ensinar vocês nesse vídeo, junto com meu amigo, a resolver o seu problema. Eu sou o Tavi Seiji e hoje eu trouxe um amigo meu direto do Tumblr para poder gravar com vocês cinco dicas de como fazer fotos diferentes dentro do seu quarto sem precisar dos amiguinhos, ou de alguém, ou de uma câmera muito incrível. Enfim, esse é o Matheus. Não, primeiramente, veio direto do Tumblr, gente. Ah, tá. Quem <risos> quiser estiver, se ter vindo do Tumblr, né? Meu nome é Matheus Vitório, e eu tenho um canal que, tipo, quase todo o conteúdo é sobre fotografia e... Sei lá, qualquer coisa aleatória que vem na minha mente, que envolva fotografia Então eu estou aqui em São Paulo Para gravar com ele um videozinho com essas cinco dicas Então, vamos lá A primeira dica que eu estou trazendo aqui para vocês é O que, é que você tem de legal no seu quarto? Tipo assim, você consegue usar qualquer coisa mesmo eu tenho uma foto, gente, que eu tirei Com uma arara de roupa ah, Nunca na vida roupa. que vou vai tirar uma foto com uma arara de roupa Mas eu tirei Eu tenho uma foto, acho que tem luzinhas Essas luzinhas são tipo as suas do cenário Que ficam penduradas no meu quarto I wish that I did not know. Bro, e outra com o anel que fica jogado ali. É o anel que eu gosto, mas eu comprei e comprei pelo IB. E o anel veio com 50 mil a mais que o meu dedo. Então você tem que botar um papetzinho <risos> assim, ó. Pra poder encaixar. Às vezes não precisa nem ser seu objeto. Esses piscapistas nem é meu. O mas do coleguinha. O importante é tirar uma foto <risos> boa. <risos> Quem gaspisca pisca, meu Deus? Não conta isso mesmo. Não vou contender. A iluminação geralmente do quarto Ela é um pouco diferente da iluminação que a gente tem No resto da casa O quarto do Matheus é ainda mais iluminado que o meu Tem uma janela aqui O meu quarto tem uma janela também, lógico, né? Porque senão eu ia ver em cárcere privado Só que algum infeliz comprou o terreno do lado <risos> E construiu um prédio maior que não sei o que Que tampa toda a minha luz Então acho que é aproveitar a luz, né? Do quarto Sim, e tipo, é bom investir em luzes Como que fala? Luzes falsas, tipo? Iluminação falsa tipo, é, tipo... Sua sua, tipo É, você consegue fazer até com abajur Que tipo porque geralmente a lâmpada é muito fraca E você tira umas fotos que fica uma merda Então aproveite a iluminação do seu quarto, beleza? Então combinado? Esse vídeo tem um monte de dica legal E tá super dando um trabalhinho pra gente fazer Então vale a pena você ir do outro lado e deixar o seu like Porque o YouTube é meio bugado Então se você Sim. deixa o seu like ele entende que você tá gostando do vídeo E ative os sininhos Exatamente. Os sininhos, né? Como se fosse vários. Ah, mas tem <risos> seu canal também, é os <risos> dois. E é o seguinte, se você veio do canal do Matheus, não esquece de deixar aqui embaixo seu comentário pra poder Comenta, responder. por favor, gente. Certo? O quarto é um ambiente de você fazer o quê? Você descansar, né? Você dormir. Outras pessoas fazem outras coisas também, mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje. É, então faça fotos com temas relacionados a isso, a descanso, a calma. que a ideia de foto tumblr tem muito isso, né? Tipo, Sim, é, é, é, tipo, é tipo aquelas roupas que você usa em casa. Geralmente a gente não usa em casa, mas a gente finge que usa. Exatamente. E mostrar uma sofrência, né? É. Aquela, aquela solidão, segurando <risos> um copo de chá, né? Uma coisa tumblr. sozinha assim, com pisca-pisca é. ao fundo. Uma luz meio... Né? Então, acho que é isso. Faça fotos com, com uma coisa mais assim, tipo, casa, descanso, sofrimento. Livros, sofrimento. Livros, livros, livros também, livros, que, tipo, livros é bom. bom. O quarto também não é só um lugar de descanso, como é o nosso ambiente do quê? De pensar, de raciocinar. Eu costumo dizer que o meu quarto é minha toca. Então, quando eu não tô bem, eu me fecho no meu quarto e eu fico lá dentro, na minha sofrência. Eu, eu... eu nem gosto de gente. Muito eu, muito quarto. eu. Então, eu acho, assim, que você tem que aproveitar tudo no seu quarto, selfie não é uma coisa que a gente tira só do nosso rosto, a gente pode tirar selfie de coisas que a gente gosta, dos objetos que a gente utiliza, exatamente. Like like em casa tem tipo o meu altar, tem umas coisas diferentes que dá para tirar fotos só daquilo, em fotos que a galera tipo monta todo um esquema, coloca um livro, aí coloca uma pedra, coloca uma roupa, um óculos, tipo assim, só pra tirar uma foto toda. Faz uma composição, sim. né? Ostenta as coisas legais que você tem. Você pega tem. tudo, sim. As pessoas no Instagram, pra mim, elas também gostam de ver a realidade dos outros. Então, se você tem uma coisa diferente que significa muito pra você, procura fazer uma foto legal. Eu faço às vezes fotos de desenho, meu. Sim, eu também desenho, então eu coloco nos meus desenhos e, tipo, dá super É, coloco umas canetas e tal. Uhum. Então, invista nas que você tem, selfie não precisa ser só de rosto, certo? Use meias, todo mundo gosta de meia, e meia lembra quarto. Eu nunca usei meia pra dormir, mas meia lembra quarto. Então pega aquela meia fofinha que você tem e use meias. Sim, meia de... é cano alto que fala? Acho que é. Eu tenho uma foto com meia cano alto e tipo, ficou muito legal, tipo, é uma coisa mais pessoal a foto, fica, não sei. Eu comprei uma meia azul, as... Aqui, né? porque né? Aquelas meias coloridas azul. é muito boa. E ela tem tipo, duas tirinhas brancas, é uma meia de futebol, gente, mas ela fica muito bonita pra tirar foto. Was me. Places that we could go, castles with the strange look, people that we don't know. I remember. Enriquecem. Bom, já que a gente tá dando várias dicas legais pra vocês, nada mais justo do que vocês irem para os nossos Instagrams, que eu vou deixar Sim. aqui embaixo e também na descrição. Curtam, comentem, e se vocês comentarem, pode ter certeza que eu vou stalkear todo mundo. E a gente tem muita foto pra vocês se inspirarem, inclusive. Exatamente, tem muita foto pra, gente, pra, pra vocês, assim, que querem coisas diferentes se inspirarem. Se inscrevam no nosso Instagram e deixem os comentários bonitinhos, certo? Essas foram as nossas dicas, nossas cinco dicas. Se vocês querem conferir mais coisas sobre fotos e tudo mais, vão lá pro canal do Matheus, certo? Que tem coisas legais lá. E que vocês, monsters que vierem, que estão aqui vendo o vídeo e forem lá no canal do Matheus, não se esqueçam de comentar que vocês vieram daqui do Leite com Biscoito. É isso aí. Essas foram as nossas dicas com relação a tirar fotos sozinho em casa. Se os monsters aqui forem lá pro canal do Matheus, não se esqueçam de deixar os comentários falando que vocês vieram. Sim. E não se esqueçam que Monster dá muito amor. Então, comenta, manda E Eu vou estar o que a. É... Todo mundo que comentar lá. Eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Até a próxima e falou!